Hoje vamos conversar sobre seis dicas de como você se vestir bem. E eu, Mariane Anjos, vou explicar tudo para o seu conforto e estilo após a vinheta. Vamos lá? Primeira dica. Conheça o seu corpo. Antes de partir para as peças de roupa, é preciso saber quem você é. Cada mulher tem um biotipo diferente. Nem o corpo é igual. Por isso, é preciso entender como é o seu corpo para conseguir a peça exata. As roupas não precisam corrigir, mas sim ressaltar a beleza que há neles. Entender o seu corpo faz com que você reconheça peças, acessórios e calçados que mais te valorize. Meninas, dessa forma, será bem mais fácil de você fazer as combinações. Senão, vai ficar esquisito você utilizar roupas e acessórios que não combinam com o seu biotipo. Dica de número 2, e essa é uma dica íntima, uma dica que ninguém dá para vocês. É isso mesmo! As peças íntimas são parte da composição de um look. Como assim? Sim, são diversos tipos de sutiã e calcinha recomendados para diferentes ocasiões e cor. Entender qual peça íntima combina com a roupa que você vai utilizar facilita na hora de montar o seu look. Imagine só, se você usar a peça íntima errada, você pode valorizar o que não é para valorizar e marcar o que não é para se marcar. Imagina, você está indo para a academia com uma calça lag preta, mas tá com uma calcinha branca e essa calça leg, ela é um pouco transparente e bem apertada. Vai ou não vai aparecer? Vai ficar super esquisito. Então, essa é uma péssima opção de roupa íntima para se usar. Por isso, entenda qual calcinha e qual sutiã melhor se adequa a cada situação, peças e corpos. A dica de número 3 é a dúvida de milhares e milhares de mulheres, pois elas não sabem combinar cores e estampas. As roupas básicas e de tons neutros são peças coringas e que devem fazer parte do guarda-roupa feminino. Porém, as peças coloridas e estampadas são capazes de dar um novo olhar e um destaque especial. Para quem já tentou utilizar cores e estampas, no começo é muito difícil. Por isso, comece com combinações básicas que faça com que você se sinta bem confortável. Utilize uma peça estampada ou colorida junto com outra mais neutra e básica. Vou citar um exemplo. Se você coloca xadrez em cima, coloque liso embaixo. Ou vice-versa. Se você coloca estampa por baixo, coloque uma básica neutra, preta, marrom, e comece a se acostumar com esses modelos. Depois, combine cores e estampas entre si. Para isso, utilize cores com tons parecidos que é o famoso Mix and the Match. Se você não sabe o que é, eu vou te explicar em um outro vídeo. Dica de número 4. Encontre seu estilo e transmita sua personalidade em suas roupas. Não adianta você utilizar roupas no seu dia a dia que não tem nada a ver com sua personalidade. Vai ficar muito falso. Além de ser peça de roupas que te faça se sentir confortável, é importante entender qual roupa que tem a sua cara e se você vai gostar. Entender o seu estilo ajuda a escolher qual tendência usar e como adaptar para o seu cotidiano. Ufa, chegamos até aqui. Vamos para a dica de número 5? Fica aí que já está quase acabando. Use peças, diferentes modelagens e tecidos. A qualidade das peças que você usa também é um fator que conta na hora de se vestir bem. Escolha o tecido que mais combina com você. Cada tipo de tecido possui uma modelagem que pode cair bem ou não em você. Agora, a dica de ouro, a dica de número 6. Use acessórios. Isso mesmo, eles têm que fazer parte do look. Os acessórios são capazes de transformar peças básicas e dar um destaque sensacional. Por isso, aposte naquelas bolsas, colares, brincos, pulseiras e cintos. Aproveite e brinque com o tamanho dos acessórios. Para composições mais discretas, aposte em acessórios mais delicados. No momento em que você deseja... Que o acessório seja um dos assuntos principais, aposte em maxi-colar e brincos grandes. Para quem não sabe, maxi-colar são aqueles colares grandes. Ah, e não tenha medo de misturar cores prateadas com cores douradas. Tem momentos que elas ficam lindas. Por hoje é só. Aqui eu te ajudo com os assuntos que você vai amar saber. Não deixe suas amigas de fora dessa nossa conversa. Compartilhe com elas. Para os meus conteúdos aparecerem mais em seu feed, deixe aquele like. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Até o próximo vídeo.